Ô, oh, irmão, você é panameu? Sim. Então você, por que você suce esse país? Ponga lá a basura em lá a basura, louco!